Salve, tropa! Eu tô aqui com o doutor Papini do canal Momento Conservador. Ele vai conversar um pouco conosco sobre censura. Ele que acabou de ser vítima da própria, certo? E queria primeiro aqui perguntar pra você, pra você se apresentar. Qual que é o seu canal? Porque você começou um canal no YouTube e apresenta um pouco mais da sua carreira. Conta então, pra nós. Então, isso, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? É, tu, tudo bem? Salve tropa aí para os fãs do Enzo. Acho que a gente até tem alguns inscritos em comum em ambos os canais. A Mônica a Gacha um deles, por exemplo. Eu sou com o canal aqui no YouTube tem cinco anos... É, cinco ou seis anos? Alguma coisa dessa ordem? Cinco ou seis pode... anos o canal no YouTube. E da noite pro dia eles podem simplesmente falar não, você não vai mais gravar. É isso, então, não concordo é... com o que você Já... falou... E não e pior né e o pior que assim são várias questões que eu vou ter que levantar primeiro que assim o nós já juizamos uma ação contra o YouTube nós já juizamos uma ação contra o YouTube para discutir a ilegalidade da censura e o Tribunal de Justiça falou que o YouTube não poderia censurar o nosso canal nós ganhamos esse processo em primeira e segunda instância ah, então daí, isso já eu, ocorreu no passado com você. Já ocorreu no passado. Em 2021, eu até fiquei meio pequena celebridade virtual aí aqui na internet, <risos> defendi vários produtores de conteúdo tal, nessa questão aqui do de banimento de rede social, canal do YouTube, etc. E daí aconteceu que hoje eu postei né, um vídeo Comentando a nomeação do filho do Sérgio Cabral, do filho do, Sérgio Cabra, do filho do Sérgio Cabral, ao cargo de, de juiz do TRE, daqui da, do TRE do Rio de Janeiro. Eu vi eu não esse não é vídeo, né? O Sérgio Cabral, Cabral, que é um super corrupto, roubou ali Rio de Janeiro, é, até eu, não querer mais, né? E eu não estou nem falando que o filho dele necessariamente seja corrupto ou algo assim, né? Eu só tô falando que acho que filho de autoridade pública, o filho de quem foi a autoridade pública... Alô? Que ser apenas e então, totalmente para o concurso. Só, uhum. Sim. É... O filho não tem culpa do que o pai... Do que Essa o pai, história pai, de, pai, de pai, indicação para cargo do judiciário por políticos... É, Não significa e... que tem separação nenhuma, né? Que é uma mentira a história de separação dos poderes. Exato. E... Bom, e daí parece que num timing perfeito, eu acabei de postar um vídeo, eu acabei de postar um vídeo, o YouTube descobriu um vídeo de um mês atrás, onde eu comento seis dias do governo Lula, e o YouTube falou que esse vídeo tem desinformação. Sem explicar aonde tem desinformação... Qual que é a desinformação? Eu estou falando da volta da inflação, da volta do desemprego, da abóbora, da picanha que virou abóbora, esse tipo de coisa. Coisas ah. óbvias. O YouTube não fala qualquer desinformação e daí tirou o vídeo do ar e suspendeu o canal por uma semana. Então, eu já fiz aquela, aquele recurso. E... É totalmente legal isso, tá, Por que é totalmente, totalmente legal? Porque né? a lei fala, a Constituição fala, não pode existir censura. A gente ainda tem uma Constituição... Eu sei que ela não está sendo respeitada. Eu sei que o STF não respeita. Eu sei que hoje nós temos presos políticos em Brasília. Mas sim, assim, só, então... só para deixar claro para quem está assistindo, né? Você pode dar uma carteirada para falar que não é uma pessoa qualquer que está falando que está sendo anticonstitucional, certo? Exato. Fala é, um pouco já, da é, sua carreira uma, aí pode, deixa deixa de carteirada para pessoa meu saber. Eu sou advogado, tenho 25 anos de... 25? Não, mais. Minha... 28 anos de formado. Tá? 28 anos. Quando você começou a advogar, tinha 4 anos de idade. É, o Enzo estava brincando com aqueles brinquedinhos pedagógicos aí. É. Estava dando a dor ainda. Então, assim, eu sou advogado, tenho 28 anos de formado. Ah, Duas pós-graduações Lato concluídas, um mestrado concluído na Universidade Autônoma de Lisboa, defendi a tese, tem dois ou três anos, né? defendia a dissertação, tem dois ou três anos, e alguma... É, um, dois, três, quatro... quatro livros publicados de direito... Quatro livros, hein? É. E, algum, e alguma coisa, eu não tenho o um número certo, mas alguma coisa como 400 artigos jurídicos publicados. Ah. Ou seja, para falar que não está sendo constitucional, é, você É assim, é, é, minha vida, história, cara, é a minha vida. Isso aqui é minha vida hoje. Assim, é isso. Né? Advogar, assim, você vai perguntar: como é que você se define, Eu sou advogado. Né? É isso. Né? E, e, qual, de... e quão revoltante é vir uma empresa dessa e falar para você, com toda a sua história, falar que você é um desinformador. Não, o que é revoltante tá, é falar, acho que falar, a empresa pode falar, ela pode falar o que quiser, e eventualmente vai responder por isso. Para mim, o que é revoltante, o que é, o que é surreal o que a gente está vivendo hoje, não apenas no Brasil, mas do mundo, é, assim, é a volta da censura. Não adianta você pegar e falar, não, olha, estamos falando de uma cláusula contratual, estamos falando... Você pode dar o nome que quiser para a coisa, mas você está em síntese, o que a gente está falando é o seguinte, tem alguém dentro do YouTube ou uma inteligência artificial falando eu vi esse vídeo, eu não fico a cara do Paulo Papini, eu vou suspendê-lo por uma semana. Simples assim. Não, e pior que é mesmo a inteligência artificial, né? Depois você ainda pode pedir para a revisão manual, só que... É, eu estou pedindo, tá? Eu vou recorrer, eu já fiz o recurso. Só um que, que nunca passa recurso. na revisão manual. A resposta obviamente será não, a é. resposta obviamente será não, né? E... e daí entra com ação. Já tô com a ação até pronta aqui para entrar com ela amanhã cedo mesmo. <risos> Mexeram com o cara errado. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E agora com essa história da pele das fake news? Porque a gente tá falando do YouTube, censurando. E, e... Agora, imaginem com os deputados e o governo tendo controle sobre tudo aquilo que a gente fala, com o surreal, é isso? É surreal, e isso vai se voltar... Eu, eu, eles não acreditam nisso, né? Mas as big techs, isso vai se voltar contra as big techs. Com certeza. Elas estão preparando o cenário, preparando a cama, para elas serem vítimas disso. E é assim, eles, a, né? a gente é o um elo mais tô... fraco aí, né? Se eles precisarem a... censurar sem canais para continuar... Tudo é, eles... bem, eles vão censurando, tal. Tá? mas até que vai chegar no um momento que as big techs vão olhar e vão falar assim, olha... É, daí, assim, você deu espaço para o governo Criar uma regulamentação das big techs E quando você fala em regulamentar o governo O que, que o governo gosta de fazer mais do que regulamentar? Taxar, né? Uhum. E quando chegar o um momento que o governo pegar e Falar, olha, eu pressuponho Que o YouTube ganha mil reais por cada vídeo do Enzo E ele quiser é que o YouTube pague imposto sobre isso né? Então, assim... Isso é um tiro no pé que as Big Techs estão dando em si próprias. Eu olho, às vezes, com um certo pesar que outros criadores de conteúdo de outras áreas não têm se atentado ao fato, por exemplo, o sujeito tem um canal onde ele fala de carros e ele acha que esse tipo de censura não vai chegar nele. Vai chegar nele também. Vai chegar Ai, nele. Mas, chega em mas, todo mundo. Ter um funcionário do YouTube que seja fã da Greta Thunberg, e boa parte deles o são, é verdade. Então, poxa O cara é um grande vilão do meio ambiente. Já que o cara é o grande vilão do meio ambiente, vamos tirar aqui da plataforma todos os canais que falam de carros. Já fizeram isso com quem falava de berro, né? Sim, quem falava de outras Sim. coisas. Já fizeram. Tudo. é só questão de tempo. Mesmo canais que falam de cigarro, eles têm uma visibilidade muito restrita no YouTube também. A álcool também. Álcool também. Maconha pode. Maconha Marco pode. pode. Maconha, maconha... Não tem problema nenhum. Meu falar meu de drogas Deus. não permitidas por lei, daí você pode tranquilamente. Mas não pode falar de cigarro e de cerveja. Cara, e assim, o que, que você acha que o povo pode fazer pra tentar se defender além de dar apoio aos canais? Porque o canal do nosso papinho vai estar lá na descrição pra vocês darem uma força seguirem. Eu acho que o primeiro, assim, a primeira atitude a ser tomada é dar muito apoio aos canais. É pegar, assim, olha, você pegou o canal meu, do Enzo, é, do Marcelo Emerson, que eu acho que não tem nem tá mais na internet, eu acho, é pegar esses canais que, tem se disposto, que estão dispostos a fazer o trabalho de levar informação, não importa que se você gosta ou não gosta do canal, tá? Se você, ah, não, mas eu não gosto do fulano, que o fulano tem uma linha A, B, C ou D, né? Eu não, quero que, eu não quero que nem o canal do comunista seja censurado. Você perguntar assim, Papini, você quer que o canal do Brasil 247 seja censurado? Não, não quero que ele seja censurado. Inclusive é beneficial para nós, né? Deixa eles falando besteira aqui. Porque assim, a antessala de qualquer ditadura é primeiro proibir as pessoas de falarem. Com certeza. Porque assim, e eles já... A dom... de qualquer ditadura. Eles já tiraram tudo que a gente tem. Todas as formas que a gente tinha de se defender. Só falta a nossa palavra agora. Exatamente, e até assim, hoje você pega a fala que tem gente sendo presa de forma ilegal em Brasília, é, parece que ser é um ET, né? Parece que você é um ET que tá não, para com a teoria da conspiração, não, não é teoria da conspiração, é um fato, existe gente, gente sendo presa, gente presa neste momento de forma ilegal em Brasília. Porque de forma ilegal? Porque as prisões não respeitam o princípio da individualização da pena, por exemplo, tá? Uhum. Você tem que. Ter... Inclusive, estava no Ctrl grupo, C Ctrl, Ctrl v, v, parece, né? O... Exato, eu li os despachos. Os despachos estão no Ctrl C Ctrl V. É tudo é, assim, é copia e cola. Só muda o nome do só, só muda Deus. o nome do denunciado. Então, assim, em primeiro lugar, você tem ilegalidade. Daí, se você censura aquele que denuncia ilegalidade, o fato é que ninguém fica sabendo da ilegalidade. Exato. Década de 30, do século XX, aconteceu uma coisa parecida com essas na Alemanha. É. sabe é Essa é a boa notícia, né? Que a, a história mostra que o lado errado sempre vai se ferrar no fim do dia. É. Né? E a história também mostra que as pessoas não aprendem nada com a história. Isso que é isso que <risos> É isso, então. Bom, isso essa é foi isso. uma pequena entrevista com o nosso Paulo Antônio Papini, certo? Sigam ele no canal que vai estar no nosso primeiro comentário. Tá? Ah, momento conservador. E é isso. Me uma... depois, hein, so, por favor, tá? Pelo, ah, pelo WhatsApp. Mano, tá legal? Valeu, amigo. Muito abraço. obrigado aí pela participação e até a próxima tropa. Tchau, tchau.